O que você fez hoje, amigo? Ah, o que eu não fiz? <risos> hum? Hum? Hã? É, é, eu impedi aqueles ladrões de roubar o banco. Veja, eles iam fugir com um monte de dinheiro. Então, por favor, não fique bravo comigo.